Muitas pessoas têm dificuldade em fazer gravações no Minecraft. A qualidade não fica muito boa. Para isso, eu vou estar recomendando para vocês o Replay Mod. Eu vou estar ensinando vocês a instalar esse aplicativo e também como você pode usar. E aproveitando, eu vou ensinar também como colocar o Optifine, já que ele funciona no Fabric. E como você pode usar shaders também. Então, vamos começar. Primeiro de tudo, você vai baixar esses 5 aplicativos aqui, 5 mods. Fabric Installer, já vou aproveitando e abrindo ele. Fabric API, os dois funcionam juntos. Mas para funcionar o Optifime, você vai precisar do Optifabric. E também do Optifine, claro. E por último, o Replay Mod. Agora que abriu aqui, o Fabric. Eu escolho a versão, eu vou escolher 1.19. clicar em instalar. Fica a seu critério qual versão você quer usar. Clique em OK. Pronto. Lembrando que é bom, você, antes de fazer isso tudo, você já tem que ter uma versão do Minecraft baixada. Agora... Eu vou fazer o seguinte, copiar esses quatro arquivos aqui, só esses quatro, na pasta mods. Onde é que fica essa pasta? Eu vou clicar Windows e a letra R. Depois appdata. porcentagem é appdata. Para colocar a porcentagem você aperta Shift e, e é o número 5. Clique em OK, Enter. Depois abre a pasta .minecraft. Abre a pasta mods e depois Ctrl V para colar, ou vai nas opções e clica em colar. Agora já estão aqui, só que o Optify, ele precisa de alguns ajustes. Você tem que abrir ele, só que você não vai, não vai instalar. Você precisa extrair ele, clicando aqui em Extract. Clica aqui, e você vai extrair nessa mesma pasta Mods. Vou clicar em salvar. Aí é assim, desse jeito, o Optifine vai estar funcionando com Fabric, já que ele funciona em condições normais é com o Forge e não com o Fabric. É para isso que tem esse modo de instalação. Clique em OK. Pronto. Agora eu apago esse arquivo. Não apague esse que tem o nome mod. O mod é o que vai funcionar. Agora eu clico aqui no Minecraft para abrir no meu Launcher. E automaticamente ele já me deu uma versão aqui. Tem o Fabric Loader 1.19. Que essa é a versão que eu acabei de instalar. Vou clicar em jogar. E pronto. Lembrando agora, se você quer usar outras versões. Como por exemplo a versão 1.12. A 1.12 funciona com Forge. E se você quer usar algum modo específico. Você vai ter como conseguir fazer isso. Porque essa aqui é só para os mods que funcionam com Fabric. Se você quer usar por exemplo. Ah, eu quero usar o Mobbendiz, que ele deixa os personagens com movimentos bem realistas. Você pode usar na versão 1.12 do Forge, do, do Replay Mod, que funciona assim nessa versão. Eu até recomendo muito se você quiser usar esse mod para deixar suas gravações mais bonitas. O nome dele é Mobbendiz, e também deixo o link na descrição logo abaixo. Agora que nosso Minecraft já abriu, como é que faz a gravação? Primeiro você vai configurar o seu mod. Clique aqui nesse nome Visualizar Replay Mode. E logo aqui no meio, ele vai me dar a lista das minhas gravações. Isso aqui tudo são minhas gra próprias gravações. Para editar, criar uma nova, você vem, clica em uma, vai renomear, excluir, editar. Por enquanto, nós vamos ver como gravar uma. Mas antes, clique nessas opções aqui em cima, no lado direito. Configurações. Depois, gravação automática. No seu já vai vir a palavra SIM. Eu recomendo que você deixe desativado, porque senão... Toda vez que você entrar em um servidor, automaticamente ele já grava. Então eu vou colocar não. Mostrar chat. Fica a seu critério. Mas no meu caso, eu não quero colocar o chat na minha gravação. Tipo de câmera. Depois você pode fazer esse teste para ver a diferença de uma e outra. Mas por enquanto eu vou usar a clássica. Clicar em concluir. Clicar em cancelar. Agora eu vou entrar em um servidor. Eu vou entrar no servidor da Craft Sapiens. Para você que quiser conhecer o nosso servidor, o endereço é... Jogar.craftsapiens.com.br Nós temos aulas de segunda a sexta-feira com vários professores, as aulas são gratuitas e são para o público em geral, do ensino fundamental, do ensino médio. Se desejar conferir, fique à vontade, você será bem-vindo nas nossas aulas. Agora, eu vou ir para uma parte bem bonita aqui do servidor, para poder fazer uma boa gravação. Aqui eu vou clicar nas opções, clicar em começar a gravação e pronto, já está tá o nome ali na tela. Gravando. Eu vou andando por aqui, pelo servidor. Eu deveria andar mais rápido, né, mas eu estou com fome. Estou <risos> é, andando aqui só para fazer um teste. E agora eu vou estar tá clicando nas opções para parar a gravação. Depois desconecto. Clico em cancelar aqui e fico aguardando até ele salvar o meu arquivo. Agora eu clico em finalizar. Eu recomendo que você não renomeie o nome ali, você salva para depois renomear. Clique aqui, depois renomear. Clique em vídeo para renomear, quer dizer, digitei vídeo. E depois eu abro esse arquivo para ver como ficou. Pronto. Assim que eu abro esse arquivo, ele já tem o player rodando. Eu vou apertar a letra T. Observe aqui que tá, ele está andando, o player. Eu vou clicar em pausar, um instante. Vou clicar aqui nessa parte do início, número 0. E já vou explicar para você como funcionam essas duas coisas aqui. Primeiro, a parte de cima, essa aqui, é exatamente o vídeo que você gravou. É o vídeo que gravou. Não é nada editado. E eu posso apertar ESC. Pronto. Se eu apertar a letra W, A, S, D, eu posso começar a andar por aqui. Eu posso rotacionar minha gravação, posso ficar andando e gravar de onde eu quiser aqui no mapa. Mas ele não vai muito longe. Primeiro eu tenho que configurar essa opção lá antes da gravação. Por isso eu sempre recomendo quando for gravar, vocês cliquem em opções, gráfico e ajustem as chunks para no máximo que você quiser. Eu gravo em 48, mas não precisa gravar isso tudo, é, só estava em 12 aqui só para ficar melhor para esse vídeo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar letra T para selecionar o mouse, sempre que quiser selecionar o mouse é letra T ou letra ESC, ESC eu entro na visão do personagem aqui para poder andar pela câmera e T eu saio da câmera para poder usar o mouse, eu posso ainda me movimentar, mas é com limitações. Agora, vamos continuar. Se eu apertar esse primeiro player, ele vai rodar a gravação em tempo real do que foi gravado. Eu vou apertar, deixa eu ir um pouco distante. Aperto despausar replay. Posso, se quiser, apertar a letra P. Ele pausa. E ele vai começar a andar. Está andando. Eu posso pausar de novo. Depois eu apertei ESC aqui para ele sair do cursor. E eu posso selecionar onde eu vou filmar. Só que primeiro eu vou voltar para o início de novo. Eu recomendo muito que vocês sempre voltem ao início para começar a gravação. Para ficar organizado, para não ficar com nenhum furo a gravação. Eu vou clicar aqui. Letra T de novo. Tem dois botões aqui, que é os que nós sempre vamos usar. Adicionar keyframe de tempo. Clico aqui. E ele adicionou um símbolo do tempo aqui. Tal símbolo como o relógio do Ben 10. Significa isso que ele vai começar a gravar aqui. Essa parte de baixo é os ângulos da câmera, é tudo que vai ser gravado. Em cima é a sua linha do tempo do que pode ser gravado. Agora, o ângulo da câmera. Ah, eu quero aqui, eu quero desse lado. Pronto, eu vou querer aqui nesse ângulo. E vou clicar nesse símbolo verde, adicionar a posição do keyframe. Clico aqui. Quando eu saio do lugar, ele já fica marcado. Porque aqui é onde vai ficar a minha câmera. Agora eu vou clicar aqui em Play para meu personagem começar a andar um pouco. Porque aí, aí sim eu posso fazer o um movimento de câmera. Pronto, ele está aqui. Deixa eu. Pronto, eu vou pausar agora. Subir um pouco a câmera. Eu vou ficar aqui desse lado. E vou adicionar esse aqui, o okay? keyframe de tempo de, de posição. Observe que ele está aqui em 11 seg 10 segundos, sincronizado com os 10 segundos de tempo. Clico aqui. E eu vou adicionar aqui essa marcação de para fechar o keyframe de tempo. Pronto. Observe que ele ficou com a marcação vermelha. Significa que eu só gravei essa parte aqui. Vamos ver como ficou? Para ver como ficou a gravação, você vem aqui no início com o cursor desse amarelo e você vai clicar no play lembrando aí observe como ficou antes disso tá a marcação vermelha de onde você vai onde a câmera vai estar tá passeando aqui para gravar vou clicar em play lembrando que é o segundo play de baixo observe como está indo a câmera não sou eu é a câmera Pronto, é uma gravação bem simples mesmo. Mas como é que a gente pode melhorar ela? Vocês podem fazer o seguinte. Ah, eu quero tirar as armaduras. Aperta a letra Q. Q de queijo. Ou vem aqui nessas opções que tem esses três traços. E você vai apertar isso aqui em modo rápido. Clica aqui. Carregando modo rápido. Ele é muito útil também se você quiser tirar algumas coisas como... Se eu não me engano também tira chuva. Pronto, clica aqui de volta nesses três traços. Observe agora que eu estou sem skin. Estou lá longe, mas se eu der um play, ele volta para o lugar. Pronto. É normal, o aplicativo é assim mesmo. Eu dou um play, pronto, agora ele está no lugar normal. Se eu apertar a letra B de bola, ele mostra os jogadores visíveis aqui. Aqui pode aparecer mais pessoas. E se eu clicar no X, eu desapareço. Aí. Assim eu posso tirar o meu personagem se eu quiser. E na hora de salvar... Ah, já ia me esquecendo. Deixa eu mostrar os shaders. Clica nas opções. Gráfico. Shaders. Eu vou estar usando aqui, deixa eu ver, um, um bem simples. E para salvar, eu vou clicar em T, depois nesse símbolo de salvar. Tem aqui renderização padrão, MP4, essas configurações eu sempre deixo. Arquivo de saída. Eu clico aqui. Eu posso adicionar o nome, vou colocar aqui vídeo.mp4. Lembrando que deixe sempre a extensão .mp4, se você estiver usando essa, claro, o .mp4, porque senão seu vídeo pode dar problema. E aqui, renderizar tag de nome. Se você quiser, você pode tirar a tag do meu nome, que é Alvin isso. Depois clique em renderizar. Mas ainda assim, vai faltar só mais uma coisa, que ele recomenda que você baixe o FFmpeg no seu computador. E para isso eu também deixo o link na descrição para você instalar ele. É bem simples. Você vai baixar um arquivo. É um arquivo zipado. Arquivo do tipo zip. E vou clicar aqui em extrair aqui. Pode extrair dentro da pasta Minecraft que funciona. Depois eu vou em voltar. Clico em salvar. E pronto. Agora que renderizou, vamos ver como ficou. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por ter assistido. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão, deixe nos comentários. E também, venha conhecer nosso servidor de aulas. Temos aulas de segunda a sexta-feira. Tá bom? Obrigado e até a próxima.